No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a preparar uma receita muito, muito, muito boa, prática, rápida, eficaz e gostosa, o famoso arroz carreteiro, que em particular é uma receita que eu gosto muito e quero compartilhar com vocês. Eu me chamo Bruno Oliveira, sejam bem-vindos ao nosso canal, então vamos embora, vamos cozinhar. Para essa receita ela é muito simples, cara, mais simples do que isso é impossível. Mas tem uns truquezinhos, por exemplo, a charque, você tem que escaldar ela. Porque se você não escaldar, ela vai ficar salgada. E você acaba deixando a comida tão salgada que a galera não vai comer, você não vai comer. Então, dá uma de salgada uma, duas, três vezes pra deixar ela no ponto certo do sal. Ok? Outra dica importante é, essa receita não precisa de sal. Devido a charque, a carne do sol, a calabresa, que já são ingredientes que já tem um teor de sal um pouco acima então não precisa sal na hora de temperar só pimenta caso você queira e pronto para preparar essa receita hoje nós vamos precisar de que calabresa tomate bacon charque cheiro verde alho cebola arroz carne do sol pimenta do reino e azeite Vocês viram como foi muito fácil essa receita? Não tem erro, é só seguir o passo a passo que vai ficar perfeito. O cheiro, vocês vão sentir logo o cheiro desse prato, assim, de uma forma que você vai ficar desejando que esse prato fique pronto o quanto antes para você poder comer, porque o cheiro é muito bom. Agora, se o cheiro tá bom, a aparência tá boa, temos que ir para o terceiro ato. Qual é o terceiro ato? Temos que provar. Então, é hora do teste. Só vamos ter cuidado que está muito quente. Então, vamos provar Realmente tá muito bonito isso aqui, cara hum. Hum. Tá muito gostoso Putz Eu vou me fartar hoje Porque isso aqui tá uma delícia Fala quem é Thai Tá muito, muito, muito, muito bom Cara, isso aqui para um domingo em família e você quer dar uma de chefe, uma de mestre Cuca, faz essa receita. Essa receita dá para quatro pessoas comerem fácil, fácil, sem problema nenhum. Não tem erro. Vai agradar todo mundo e você ainda vai ser muito bem falado. Imagine sua família falando: Porra, parabéns, que prato gostoso, que comida é gostosa. Eu nem sabia que você sabia cozinhar. Imagine. É só seguir esse passo a passo para você, ó. Arrasar nos domingos com a família. Ok? Galera, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Se gostou, dá o like, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo, tira suas dúvidas. Se quiser tirar dúvidas, se quiser alguma receita pra gente ensinar, é só comentar aqui embaixo. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.